O aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o um Mensageiro da Brilhagem. Mensageiro da Brilhagem, eu gosto disso. <risos> e eu estou aqui com Carlos Frois. Frois, é um prazer receber você aqui, viu? prazer é meu, eu fico muito feliz, eu quero cumprimentar sua audiência e dizer para eles que estou muito feliz. Há pouco tempo, faz um pouco tempo que a gente se conhece é. pessoalmente, mas eu te conhecia, oh, pela a gente conhecia. Muito bem. Acompanha, né? O Mensageiro é. da Brilhagem alcançou é. mais pessoas, muito bem. Muito bom, é isso. Aí. O Carlos Frois, ele trabalha com um desenvolvimento e autoconhecimento. Né? Exatamente. Uhum. Sou terapeuta, é, há muito tempo trabalho com isso. Na verdade, eu fui aquele mecânico que, até um determinado momento, eu estudei a mecânica, entrei na mecânica, chegou numa hora e disse: Porra, cara, não é bem isso que eu quero. Mudou eu, completamente. Mudou completamente negócio. fui trabalhar com pessoas. Hoje eu trabalho com pessoas, ah, já, já faz mas... 20 anos aí que eu trabalho, mais de 20 anos que eu trabalho com pessoas. Nossa, e, e, e, e eu acompanhei o seu trabalho de perto no Leader Training, Leader Training que é um exatamente. treinamento treinamento incrível todo mundo aí que quer se conhecer melhor quer uma evolução aí na, na sua vida precisa fazer esse treinamento eu conheci o seu trabalho né nesse líder training e ó Freud, mudou muita coisa da, na, na minha vida pessoal profissional revi muitos conceitos e eu acredito que isso, isso se espelha aí nas minhas aulas né no meu trabalho que legal fico feliz, e eu devo né? a esse cara aqui que então, se inscreve assim, no canal do Freud. Froyce, falando em inglês já, do Froyce, <risos> do, Frois, do Frois, <risos> é, vai no Instagram dele, segue o trabalho desse cara aqui, que você vai aprender muita coisa. Froyce, hoje nós vamos... Frois! Froyce, é. é. é, tô, tô inglesando o seu nome. É. Hoje nós vamos falar sobre como ter motivação, é, não desistir, não somente dos estudos de inglês, mas também na vida como um todo, né? Você já teve pacientes, já, já experienciou casos de pessoas que querem desistir de alguma coisa que iniciaram? O que você tem a dizer sobre isso? Muito, muito, muito. E eu, eu, na verdade, eu diria pra, tanto para você como para eles aqui, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu acho que antes da gente pensar em motivação, porque a própria palavra... Ela define é, é, essa questão. Porque você fala assim: motivação. É ter um motivo para algo, né? um certo. motivo para fazer algo. Uhum. Né? Quantas coisas acabam nos desmotivando diariamente? A gente perde o foco. Sim. A gente perde Muito o foco fácil, facilmente é. a gente perde. Mas aí também tem alguns lances aqui que eu acho que seria legal de trazer para esse público para que eles talvez pudessem repensar uhum. repensar algumas coisas. né? Certo. Então, se você quiser, eu já jogo de antemão, eu já digo para você que tem muita coisa e a gente. Uhum. Manda bala aí, Taca no pode... ventilador, Frost Pode tacar no ventilador, manda bala. Então tá bom. <risos> a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, cara, o que, que me leva, o que, que me impulsiona de verdade, o que, que eu quero? É encontrar a essência das coisas que a gente quer. E para onde a gente deve olhar quando a gente busca a essência das coisas que a gente quer? Cara, a gente deve olhar para aquilo que é mais, é, é, talvez assim, o mais simples do simples. As pessoas às vezes, é, sabe por que, que a gente acaba muitas vezes se desmotivando, uhum. se deixando levar por esse monte de informações? Porque a gente esquece dessas coisas que são tão simples na nossa vida. Escuta, por que, que o seu povo por que, que os caras estão procurando curso de inglês? Fala para mim. O que, que ele quer de verdade? Ele quer uma melhora na, na, na posição social, um trabalho melhor. Uh, ele quer evoluir intelectualmente, a, a ter acesso a conteúdos diferentes em inglês. É uma pessoa melhor por causa do, do inglês. Quer atingir o sonho dele, né? O, o sonho. Fundo é isso, né, cara? O cara fica pensando desse lado e fala assim, cara, se eu soubesse inglês, porra, eu podia ir para um outro país, eu podia viajar, conseguir um novo emprego, conseguir é, talvez uma posição uhum, diferente e, e até mudar o nível dos meus relacionamentos, cara. Tem é uma coisa que é magnífica, que é o seguinte. O conhecimento, o que o conhecimento oferece para a gente, uma possibilidade de crescimento que a gente nunca imaginou que a gente pudesse ter. É verdade. Ter. O conhecimento nos oferece isso. Então, se o cara tomar esse conhecimento de verdade e puder aplicar ele no seu dia a dia, eu tenho certeza de que ele vai ser uma pessoa muito mais feliz. Concordo plenamente. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Então, talvez uma grande... Algo que o conhecimento oferece é exatamente isso. É através do conhecimento que eu pude chegar nisso, que me dá prazer. Uhum. E certamente foi através do conhecimento que você chegou nisso também. Sim, né? Exatamente, exatamente. Gente, a gente está no espaço dele aqui, é a coisa mais linda do mundo, você <risos> não tem ideia. É um negócio super legal, imagina o prazer que dá. Porque eu também tenho prazer nas minhas coisas, no meu estúdio e tal. Sim, sim. E ter alcançado isso com esse conhecimento não é, é bom. É incrível, é incrível. Aí sabe o que acontece? Uma outra maneira de se sentir motivado é quando você entende... Qual é a sua grande tarefa, cara? Qual é a missão? A missão. É. Outro dia eu conversava com o Júlio e perguntei para ele... O que você que quer, cara? O que você que quer da vida? Ele falou, cara, eu quero levar é, essa chance, essa oportunidade o maior número de pessoas possível é, é o que eu quero também é. não é uma delícia é. quando você se encaixa nisso você fala assim cara me descobri, descobri Pô, maravilha Nossa. agora você é o mensageiro é isso, da é brilhagem. brilhagem não é, é. é magnífico é magnífico isso, cara. cara não tem preço e quando você vê a resposta disso né dessa sua empolgação descobrir é isso aí é isso quando você vê a resposta disso começando a aparecer positivamente Aí, meu, fica difícil até você se auto-parar. Né? Exatamente, você, parado, é, você não consegue. Não consegue. Não, não consegue, é, é, é impagável esse tipo de coisa. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês que estão desse lado aí também. Né? O que, que acontece com a gente também? É, é, todo ser humano, eu, você, é, todos nós, tem uma série de coisas que nos influenciam. Tem estímulos que a gente recebe diariamente. Aqui no estúdio, onde a gente está aqui agora, cara, nós estamos recebendo inúmeros estímulos. Tem a luz que está ligada, uhum. tem a câmera para onde a gente olha, Sim. tem a nossa conversa, tem um... Então, tem um milhão de estímulos. E esses estímulos, na medida em que eles chegam, a gente não se dá conta. Mas o que eles fazem com a gente? Eles disparam na gente... É, elementos que já fazem parte da nossa própria história, ou seja, um estímulo ele dispara um pensamento e um pensamento dispara um sentimento, ou então um estímulo dispara um sentimento e dispara assim uma sensação, algo que é físico. Então muito do nosso trabalho, do trabalho que eu faço com as pessoas é oferecer para elas a possibilidade de estar tá aqui, agora, no aqui, agora. Você está tá assistindo esse vídeo? Cara, para tudo que você está fazendo. Você vai fazer uma aula dele? Para tudo, desliga as redes sociais, cara. Uhum. Desliga tudo é. e foca naquele negócio e fala assim, bom, eu tô aqui agora. Quando você vai se relacionar com o teu pai? ou imagina, você vai se relacionar com o teu pai. Você é, vai se relacionar com, as, com a tua mãe, com a sua mulher, com seus filhos. Você vai brincar com seus seus cachorros. Você vai fazer as coisas que você gosta? Para tudo, cara. E vive aquele momento. Mas as pessoas, elas misturam tudo, cara. Então é assim, ela fala, não, agora eu vou assistir a aula. Porque ele falou que o negócio da aula é legal. Eu sou acelerado, assim. <risos> é, ele falou que o negócio da aula é legal. Então e a gente tem que ser acelerado aqui, para passar o máximo de informação possível. Aí o cara fala assim, pô, é, ele falou que esse negócio é legal, que eu, talvez eu consiga realizar os meus sonhos ah. e tal. Aí você entra. Aí você está lá assistindo uma aula. Plim! Ai, o que, que foi no Instagram? Aí veio uma bobagem. Aí vem o Facebook, aí vem outra bobagem um aí você WhatsApp, vai se perdendo né? cara, você vai se perdendo nessas coisas uma piada no WhatsApp que de repente não vai colaborar para você alcançar verdadeiramente a sua meta o Exato. seu objetivo, e aí você se desfoca, então mais do que motivar as pessoas, é oferecer para elas uma possibilidade que elas percebam que elas estão aqui agora e que se elas se desfocam elas se desmotivam, elas vão perdendo o verdadeiro motivo e o verdadeiro motivo nosso, cara? no fundo é ser feliz que legal é. isso é muito interessante isso eu nunca tinha ouvido é, é, nenhuma pessoa falar que a, a motivação é a gente sempre fala assim a ah, dicas para se manter motivado dicas mas na verdade é se lembrar que você tá aqui você tá tá vivo né? o que você tem é esse momento a certeza que nós temos Momentaneamente é esse momento que nós temos. Não sei é o que vai. Posso estar morto amanhã. Se o, o prédio o, vai cair. Ninguém sabe. O ontem já foi. O que eu tenho hoje é o presente. Eu tô aqui, tô vivo. Tô e com o presente pessoas. é o presente. Eu tô escrevendo então é a história isso. do amanhã. Exatamente. E, e o momento mais importante é agora, é o hoje, porque é amanhã é que você vai colher os frutos do que você está fazendo agora. É. Então, essa, essa é incrível, cara. A motivação é a que lembrar que você tá aqui, tá vivo. Feroz. olha... É, Delícia, né, cara? É muito é? legal. É. Sempre é um prazer ouvir você. É, parabéns pelo seu trabalho e eu tenho certeza né, que você muda a vida de muitas pessoas, assim como a, a, a, afetou diretamente e está transformando a minha também, através dos seus conhecimentos, do LT e dos vídeos, do conteúdo que você faz. Fico muito feliz. Pode, é. pode ter certeza. E eu espero também que a, atinja você, que transforme a sua vida de alguma maneira. É, e eu peço que você passe a conhecer o trabalho do, do Carlos Frois, porque, olha, é, se há uma transformação, sei que a gente pode falar assim, transformação de vida, é, isso existe sim, mas você tem que correr atrás e também buscar na fonte certa. Que é esse cara aqui. Like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Está no Instagram, dê o um coraçãozinho, marca um amigo aqui embaixo que precisa ouvir essa mensagem. Curta a página no Facebook, deixa seu joinha e nos siga aqui em todas as redes, estão aqui embaixo na descrição. Carlos, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado, meu caro. Tem um vídeo meu no canal do Freud, hein, pessoal? Todo mundo indo é, lá. Vai lá para o meu canal, vocês <risos> vão ver um vídeo meu com o Júnior aqui, falando de outras coisas. Exatamente. E tem, um, tem um lance muito legal nesse vídeo que vai estar tá lá no meu canal. Você vai adorar, você vai saber um pouco mais da vida do Júnior. isso que é legal. <risos> That's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês see you, you around. Ah, <laughs> <Aê>. legal. Bye. <laughs>